E O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes Subindo numa das barcas, que era de Simão Pediu que se afastasse um pouco da margem Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões Quando acabou de falar, disse a Simão Avança para águas mais profundas E lançai vossas redes para a pesca Simão respondeu Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram, e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador É que o espanto se apoderara de Simão e de todos seus companheiros Por causa da pesca que acabavam de fazer Tiago e João Filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele que se abre à palavra de Deus, produz frutos. Frutos de constância, de paciência. São os frutos do Espírito. E hoje, no Evangelho, uma multidão está ao redor de Jesus para ouvir esta palavra. É um povo sedento. E Jesus então sobe em uma das barcas. Não apenas porque no, no lago de Genezaré. A sua voz agora pode ressoar pelas águas e chegar com melhor qualidade até aquela multidão. Mas porque esta barca tem um sentido. Jesus faz da barca de Pedro o seu púlpito, a mesa da palavra. Não apenas na sinagoga ele fala, mas agora no campo do trabalho, lá à margem do, ma do lago, onde o povo se encontra, onde a palavra deve chegar também. E o Senhor depois de orientar as multidões, se volta para Pedro, homem exausto, Homem que com seus companheiros havia tentado a noite inteira uma pesca que fora frustrada. E Jesus então ordena, avancem para águas mais profundas. O convite do Senhor a nós hoje também é, vão além, não se prendam à rotina, confiem lancem as redes para o outro lado isto é tenham a confiança na providência divina façam de uma maneira nova contando com a ação do Espírito Santo Pedro sabia muito bem que aquele dia a maré entre aspas não estava para peixe, ele era um conhecedor das águas era o seu trabalho Jesus, humanamente falando, era um carpinteiro. O que podia conhecer Jesus sobre esta realidade das águas? Mas Pedro não vê Jesus apenas como homem, ele o vê como um grande mestre. Então diz, em atenção às tuas palavras, aliás a tua palavra, né? essa palavra... É única. Tem que ter atenção a esta palavra, eu vou lançar as redes. Pedro se torna obediente. Ele não se prende apenas ao seu conhecimento, tão necessário, mas que encontra na graça algo maior. É a palavra do Senhor agora que instrui. É a palavra de Deus que nos mostra que é preciso ver além daquilo que nós Achamos que sabemos, é a humildade de Pedro que nesse instante nos inspira também a darmos atenção à palavra do Senhor que está sempre a nos guiar. Jesus, ao falar do alto desta barca, mostra que ela representa a igreja, que está nas águas turbulentas do mundo. E que vive também tantos desafios como daqueles pescadores. E é desta palavra que vem, é desta barca, melhor dizendo, que vem o um ensinamento. Nós temos o magistério da igreja, formado pelos bispos. Nós temos a tradição, porque somos uma igreja que nasceu dos apóstolos. Como é importante nós ouvirmos a interpretação da palavra a partir daquilo que a igreja nos ensina, a luz do Espírito Santo e a luz da pessoa de Jesus Cristo sobre a condução desta igreja que, por sua vez, é conduzida pelo Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus muito difundida nos dias de hoje, louvado seja, mas nós temos também diversas interpretações que se distanciam daquilo que é proposta de Jesus. São tantas as denominações cristãs que cada pessoa se acha no direito de interpretar a palavra conforme lhe convém. É claro que essa palavra é viva, porque é o próprio Jesus. O Senhor é a palavra, o verbo que se fez carne. Essa palavra é dinâmica, é atual. Nós podemos lê-la, proclamá-la tantas vezes e extrair mensagens mil desta palavra de acordo com o contexto que nós estamos vivendo de acordo com aquilo que também o Espírito Santo nos mostra mas tomemos o cuidado para que na livre interpretação nós não acabemos por vezes por manipular a palavra de acordo com aquilo que nós queremos ouvir conforme os nossos interesses não pode ser assim a palavra de Deus não pode ser uma arma na mão de quem quer humilhar o irmão, ou até mesmo usar desta palavra para, quem sabe, procurar seus próprios interesses. A palavra de Deus não pode ser lida pela metade em textos isolados. Nós precisamos conhecê-la, porque conhecendo a palavra, nós conhecemos o próprio Cristo. E tudo aquilo que nós vemos nesta palavra desde o Antigo Testamento vai apontar para Jesus. É por isso que é a luz do Espírito Santo, como diz, e da pessoa de Jesus que nós devemos ler todos os textos sagrados. O Senhor mostra a plenitude através do seu ensinamento da boa notícia. Da barca de Pedro, ou seja, da igreja, ele nos fala. E este chamado que foi feito a Pedro é feito a nós também nos tornarmos pescadores de gente, sermos instrumentos para que outros mais, ouvindo a mensagem, e não apenas o mensageiro, que podemos ser nós, ouvindo a mensagem, possam permitir que a sua vida se transforme. A palavra de Deus guia, fortalece, exorta, cura. E podemos dizer também, essa palavra salva. Queremos em Jesus ousar, ousar na fé, como fizeram os apóstolos na obediência, lançando as redes, ou seja, de uma nova forma, com uma nova linguagem, mas sempre guiados pelo Espírito Santo e em comunhão com a igreja. E assim possamos também, como Pedro, ser pescadores de gente, para que esta igreja alcance a muitos irmãos e irmãs conquistados, pela palavra de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.